Olá, como vai? Hoje nós vamos falar de ortografia. Mas, para falar de ortografia, é bom a gente entender afinal o que significa ortografia. A origem da palavra ortografia é grega. Ela é composta pelos termos ortos, que quer dizer certo, correto, exato, e grafia, que quer dizer escrita. Ortografia, então, é a forma correta de escrever. É o conjunto de normas gramaticais que nos ajuda a escrever corretamente uma palavra, a usar corretamente os acentos e a aplicar corretamente a pontuação. Mas o nosso foco hoje é a forma correta de escrever palavras. E nós vamos tratar de três assuntos que costumam causar uma boa confusão. Por exemplo, como você escreve este número? 14 ou 14? E como você descreveria esta menina? Ela é loura ou ela é loira? Shi. Opa, opa. E esse chi aí? Está entre parênteses ou está entre parêntese? É, algumas palavras da língua portuguesa apresentam dupla grafia. O número pode ser tanto 14 quanto 14. A menina pode ser loura e pode ser loira, é a mesma coisa. E o xi vai continuar sendo xi, mesmo entre parênteses ou entre parênteses. Essas e muitas outras palavras continuam tendo duas grafias corretas. Isso se dá pela raiz linguística que influencia a estrutura da palavra. E tem a ver também com a prosódia ou a forma de a palavra ser enunciada nas várias localidades onde a língua portuguesa é falada. O português falado em Portugal, por exemplo, tem algumas diferenças de pronúncia do português falado no Brasil. Aí, tanto a palavra portuguesa quanto a palavra brasileira são corretas, mas são diferentes, como, por exemplo, estas. No Brasil, coletivo, fato. Em Portugal, coletivo, facto. No Brasil, dicção, infecção. Em Portugal, dição, infecção. No Brasil, corrupção. Em Portugal, corção. No Brasil, anistia. Em Portugal, amnistia. Agora, tem palavras que têm duas grafias e nem precisam estar no Brasil e em Portugal abdômen e abdômen, por exemplo assobiar e assoviar, bêbado e bêbedo, cãibra e cãibra, enfarte e infarto, maquiagem, maquilagem, relampear, relampejar. Todas estão corretas. Agora, como a gente sabe que uma palavra pode ser escrita de duas formas diferentes? Lendo é, usando a língua, aprendendo. É por isso que a gente estuda português. Aí, quando vai ler um texto, conversar com uma pessoa, a gente presta atenção, vai absorvendo a informação, vai guardando o que é importante na memória e vai se tornando um usuário bem mais competente da língua. Bom, mas além das palavras com grafia dupla, nossa aula de hoje também quer tratar do dígrafo SC. Lembra, dígrafo é quando duas letras emitem um único som. SC é dígrafo quando depois dele vêm as letras E ou I. Se vierem as letras A ou O para a continuar sendo dígrafo, a gente tem que mudar o C para ser cedilha. Por quê? Porque o dígrafo S e C tem som de S. S e C SC juntos com um A, um O, um U na sequência, não forma dígrafo, forma um encontro consonantal. Oh, por exemplo, adolescência, piscina E e I depois de S C, dígrafo, pescaria escorregar, escudo, A, O e U depois de SC, encontro consonantal. Agora, se eu tenho um verbo com dígrafo, crescer, por exemplo, eu continuo usando o dígrafo quando conjugo o verbo, certo? Aí eu tenho que alterar o C para ser cedilha, cresça, cresço. Esse SC tem origem no latim. Naquela época, muitas palavras usavam essa forma. Ao longo dos anos, as palavras mudaram, mas o dígrafo permaneceu. Em latim, por exemplo, aprender é dissere, e aquele que aprende é o discípulos. Hoje, escrevemos discente, disciplina, discernimento, todas originadas do latim dissere, discípulos, todas com dígrafo SC. O nosso terceiro tema na aula de hoje é o uso da letra Z. A grande confusão que se faz com o emprego dessa letra está relacionada ao som Z, que a letra S também pode assumir em algumas palavras. Então, a dúvida normalmente é, é com Z ou é com S? O que você acha? É com Z ou é com S? Todas essas palavras devem ser completadas com a letra Z. E todas têm um porquê. Vamos entender? Acidez. É um substantivo abstrato, certo? O limão tem muita acidez. Esse substantivo deriva do adjetivo ácido. O sufixo "-es", ou "-esa", também, que caracteriza os substantivos derivados de adjetivos que não têm "-s", no radical, são com "-z". Ácido, acidez. Frio, frieza. Pobre, pobreza. Rápido Rapidez. A outra palavra, suavizar, é um verbo terminado em ISAR, que deriva de uma palavra sem S no radical. Suave, suavizar. Ameno, amenizar. Hospital, hospitalizar. Olha só, e análise? Análise tem S no radical, então analisar é com S. Outra regrinha boa de saber se a palavra é com z é que, se a derivação dessa palavra usa o sufixo isação, suavização, amenização, hospitalização, então é mesmo com z. Olha aí, viu? Finalmente, a gente usa z em palavras terminadas em zal, zinho, zinha, zito, zita, zado, desde que essas palavras derivem do quê? Do que do quê? De uma palavra que não tem S no radical. Café tem S? Não. Cafezal. Ou também derive de uma palavra que já tenha Z no radical. Cicatriz tem Z? Tem. Cicatrizado. Olha essas aqui. Cruz, cruzeiro, homem, homenzinho, cão, cãozito. Normalmente, os verbos terminados em er, ir e -R -I -R -I, usir também são com z, tá? Olha só, dizer, fazer, luzir, deduzir, conduzir, bastante coisa, né? Bom, mas vamos recapitular o que nós vimos hoje. Primeiro que a ortografia é o conjunto de regras baseadas na norma culta da língua que mostra a forma correta de escrever. Quando pensamos em escrever, é bom saber que muitas palavras aceitam dupla grafia. E a gente viu também que o dígrafo SC seguido das letras E e I tem som de S, e que essa é uma característica que a língua portuguesa traz desde que se originou do latim. Também vimos que a letra Z costuma ser empregada toda vez que a palavra deriva por sufixação de outra, que ou já tem Z no radical ou não tem S no radical. Por isso, acidez, suavizar, por isso, cafezal, cicatrizado. Bom, olha. Eu sei que é bastante coisa, mas eu espero que você tenha gostado da aula e que se lembre dessas dicas toda vez que for escrever. Saber usar a língua é sempre, sempre, sempre muito importante. Bom, até mais e a gente se vê por aí!